Fala pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo aqui pra compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o Instamoney, tá? É, eu tô usando ele, tem 35 dias e eu queria passar algumas informações para vocês, né? E até mostrar o meu resultado nesses 35 dias, tá? A minha realidade, não tô aqui pra falar bem ou mal do produto... Desculpa até se eu travar o gaguejar, eu não sou bom pra gravar vídeo, mas eu senti a necessidade porque no YouTube não tem informações concretas, né? Às vezes você acha que é de uma forma ou é de outra, eu pensei que era de uma outra forma, então quero passar aqui pra vocês essas informações e espero ajudar de fato. E no final do vídeo você tira a sua própria conclusão é, sobre o aplicativo Instamoney, beleza? É, bom, pessoal, como que eu conheci aí o Instamoney, né? É, provavelmente você também já é, viu muitos anúncios, né? Pra vocês aparecer no Instagram, onde mostram né, as pessoas ganhando ali curtindo fotos né ganha um real por curtida e aquele é chama muita atenção porque o saldo vai aumentando e lá no vídeo mostra o saldo de 8 mil, 9 mil reais né que eles prometem entre 300 400 reais por dia é uma promessa bem forte assim eu confesso que eu fiquei bem empolgado ao ver né é porque já é realidade ganhar dinheiro na internet ainda mais no Instagram que eu uso eu particularmente uso bastante né poderia ser uma uma boa né se eu fizesse 100 reais por dia para mim já tava ótimo e só que eu fiquei com um certo receio, né? Porque também na internet já tem muito tipo de golpe aí, né? Inclusive eu já ganhei alguns golpes aí, onde eu comprei e não recebi produto. Então, assim, a gente tem que pagar pra ver se funciona. E foi o que eu fiz, né? Eu não tinha nada a perder, era um aplicativo novo e tal. Fui lá e comprei, entrei no site oficial deles lá, certifiquei tudo certinho, né? É, depois que eu tomei o, meu, o golpe, né? É, na internet, eu até aconselho vocês também. Eu fico mais esperto quando eu for comprar alguma coisa assim, é procura ver se tem e-mail de suporte ver se tem garantia porque se você comprar e não receber você pode entrar em contato com aquele e-mail ou se você comprar e não gostar do produto você pede o um reembolso eu certifiquei vi que tinha tudo isso fui lá e comprei paguei no cartão de crédito porque ficou mais barato para mim mas se eu não me engano tem quando pagar no pix tá depois vocês olha no site oficial que é, inclusive vou até deixar aqui na descrição até para ajudar vocês a evitar de cair algum site errado às vezes você quer comprar aí e cair em algum golpe eu vou deixar aqui para estar ajudando vocês e comprei pessoal, depois de uns 10 minutos mais ou menos Já chegou no meu e-mail, né, todo o acesso Onde chegou umas videoaulas para eu entender melhor como é que funciona, né Antes de estar tá usando o aplicativo Você precisa entender é, essas videoaulas Assistir, entender melhor Comecei a usar o aplicativo, né? De fato, eu fiz o meu cadastro, é, já entrei e comecei a curtir as fotos, né? E de fato, o aplicativo ele vai pagar um real, né, por curtida ali, né? Conforme você for curtindo, o seu saldo ali vai aumentando. Só que tem um porém, né? Que muita gente não fala, que eu achei que era de uma forma, só que é de outra. É, eu pensei que se eu curtisse 200 300 fotos, eu ia ganhar 200 300 reais no dia, né? Que é o meio que eles falam, né? Só que não é bem assim, pelo menos a minha realidade, tá pessoal? Não é bem assim porque dentro do aplicativo ele tem um limite lá, né, diário, onde você vai estar tá curtindo ali, vai estar tá aumentando seu saldo, só que quando você bate a sua meta ali, você só pode estar tá, tá trabalhando no outro dia, né, então sim, eu não consegui fazer mais de 100 reais eu consegui fazer 100 reais né, é, inclusive eu falei que se eu fizesse 100 reais tava ótimo para mim, e de fato eu consegui fazer 100 reais mas nada além disso, tá, igual eu falei para vocês aqui, é infelizmente a minha realidade não é essa mas para mim ainda se assim, compensou realmente funciona tá para mim compensou bastante porque é, eu fui fazendo entre 85, 90 até 100, até 100 reais eu já fiz num dia aí que me equivaleu quase 3 mil reais inclusive vou tentar deixar aqui na tela para vocês o print onde eu fiz o saque né coloquei meus dados pix lá eles analisou meu documento em três dias mais ou menos eles aprovou e já me fez o pix então sim para mim compensou muito realmente funciona tá pra mim vale a pena, então você tira a sua própria conclusão, tá, assim, já deixa o aviso, né, que se for, você for entrar para ganhar 200, 300 reais no dia, é, assim, eu acho que provavelmente isso não vai acontecer, mas até 100 reais você consegue tá fazendo, tá, é de fato, é, é uma empresa certa, que paga pessoas para tá dando engajamento a outras pessoas, né, é uma agência, que entrega serviços para o Instagram, né, para pessoas que querem é, crescer no Instagram, tem um bom engajamento, e só que o diferencial do Instagram é que ele entrega pessoas reais, curtidas reais, né onde o influencer paga o Instagram, o Instagram paga a gente, a gente vai lá e retribui para o influencer, então funciona dessa seguinte forma, realmente funciona e espero ter ajudado vocês aqui com o meu depoimento, né, se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou estar tá respondendo todos vocês, e fica até o alerta aí do site, né se for adquirir, adquira lá só um site oficial deles com segurança, Vou deixar aqui para estar tá ajudando vocês, beleza? Um abraço.